Olá, este é o vídeo de apresentação do módulo 2 da disciplina Educação, Mídias e Tecnologias. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho e vou fazer a apresentação deste módulo. Então, no módulo 2, o tema é Letramento Digital, Educação Midiática e Educomunicação. Então, qual é o objetivo desse módulo 2? compreender os conceitos de letramento digital, alfabetização midiática, educação midiática e educomunicação, e conhecer estratégias e ferramentas que podem apoiar o trabalho docente. Então, o que vamos aprender neste módulo? Então, na unidade 1, nós temos letramento digital, a unidade 2, alfabetização midiática e informacional, a unidade 3, educação midiática, unidade 4 e do comunicação. Então a unidade 1 que trata do letramento digital nós temos algumas ideias e conceitos que são importantes para serem trabalhados então o letramento digital de professores que é o uso social das tecnologias e o uso na prática pedagógica, o que é letramento digital e o letramento digital e a formação de professores os principais autores que vamos trabalhar, é Maria Tereza Freitas, que fala de letramento digital e formação de professores. A Magda Soares, que fala das novas práticas de leitura e escrita, letramento na cibercultura. Então, essas duas autoras, elas abordam essa temática e são referências nessa área. Nós temos a unidade 2, alfabetização midiática e informacional. E nós temos os principais conceitos que serão trabalhados o que é a midiática e informacional, AMI, por que promover a midiática e informacional, a diferenciação dos conceitos de alfabetização midiática e informacional e alguns fundamentos pedagógicos da mídia e educação. E aí nós temos como referência um material da Unesco que fala sobre a midiática e informacional, currículo para a formação de professores. Na unidade 3, nós vamos falar sobre educação midiática. As principais ideias que vamos trabalhar é o que é educação midiática, desinformação e fake news, habilidades da educação midiática, objetivos da aprendizagem para professores e objetivos da aprendizagem para estudantes com relação à educação midiática. E a educação midiática na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Os principais autores é a Ana Cláudia Ferrari, que fala é, sobre o Guia da Educação Midiática, que é um guia bem interessante, que fala sobre esse tema. Nós temos também um podcast sobre fake news e desinformação. A unidade 4 fala sobre a educomunicação e as principais ideias e conceitos que serão trabalhados inicialmente vamos falar sobre alguns precursores da educomunicação, no Brasil principalmente, o conceito de educomunicação, a interface entre educação e comunicação, a proposta da educomunicação e da educação midiática como meio para a renovação curricular no Brasil. E nós temos como autores, né, o professor Ismar de Oliveira Soares, que ele tem, ele é um dos principais autores que tratam dessa temática da educomunicação no Brasil. Nós temos também o um podcast como entrevista com o professor é, Ismar Soares sobre o tema da educomunicação. Desejo a todos bons estudos.